Tem uma péssima notícia para dar para vocês. Péssima notícia para dar para vocês. Bem-vindos de volta à nossa série O Básico sobre Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo tema: Por que investir? Bom, primeiro vamos pensar: poupar significa investir? Gente, não significa investir. É isso mesmo. Tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Poupar significa guardar dinheiro. Só e somente só. Isso significa que você deixou de comprar alguma coisa e guardou esse dinheiro. Como se faz para investir? Bom, uma vez com o dinheiro guardado, eu preciso transformá-lo em mais dinheiro não sei como investir, eu consegui guardar o dinheiro, mas eu não sei o que fazer agora. Calma, eu entendo o receio de investir dinheiro. Isso nunca foi uma pauta na nossa vida comum, isso nunca foi ensinado para gente. A gente aprende, por exemplo, a ir à escola, a tomar banho. Como que se toma banho? Assim, assim, assim. Como que vai à escola? Assim, assim, assim, assim. Como eu tenho que cuidar do meu cabelo? A gente aprende isso na nossa vida normal. Mas ninguém nunca ensinou a gente como lidar com o nosso dinheiro. primeiro lugar, o dono do seu dinheiro é você. O seu bolso pertence a você. Então você, mais do que ninguém, vai saber o que fazer com o seu dinheiro. Não só vai saber, como deve saber. Então assume essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua, de mais ninguém. Não terceirize. Você sabe muito bem o quanto foi suado fazer toda essa grana para que você consiga guardar para o futuro. Então, não terceirize a responsabilidade, ela é sua. Morena, como fazer isso? Através de conhecimento. Aqui nos canais de conteúdos do BTG Pactual Digital, por exemplo, você tem artigos, vídeos, blog, uma série de leituras que você pode ter para aprender mais sobre investimento. E aí, agora, eu poderia te dar mil motivos para dizer o porquê é importante investir. Mas eu só vou me reservar aqui a, a opção de te dar dois motivos, tá? Os principais, na minha opinião. O primeiro, preservar o valor do dinheiro no tempo. Morena, me perdi. Não sei o que é preservar o valor do dinheiro no tempo. Sabe sim, sabe sim. Você acha que você compraria com 100 reais o ano passado a mesma coisa que você compra hoje? Ou seja, 100 reais em março de 2020 significa 100 reais em abril de 2021? Acho que não, né? A gente vai diminuindo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Isso porque tem uma série de coisas relacionadas à economia que, é, que fazem isso acontecer. Tá certo? Então, preserve o valor do dinheiro no mínimo. Garanta que os seus 100 reais no ano passado vai comprar a mesma coisa que os seus 100 reais esse ano. Segundo ponto, aumentar o tamanho do seu patrimônio. Aumentar o tamanho do meu patrimônio? Sim, como eu já falei anteriormente, aumentar a quantidade de dinheiro a partir do seu próprio dinheiro guardado é possível através de investimentos em produtos que você vai conhecer nos próximos vídeos. Esse foi o segundo episódio da nossa série, o básico sobre investimentos. Aguardo vocês no terceiro.